Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o empilhamento de terças ou formação de acordes. Vamos começar primeiro com dois sons e aí depois a gente vai é, melhorando, colocando três sons, quatro sons, tá? Mas vamos começar agora com dois sons. Seguindo aquele princípio da escala cromática no instrumento, a gente tem aqui a afinação do instrumento, ó. Primeira corda ela é em Mi, se eu for seguir a escala cromática. Eu tenho aqui, ó, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, correto? E aí, continua. Isso vale para todas as outras cordas. Então, para a gente estar tá formando um acorde, primeiro com dois sons, eu vou pegar uma nota e aí eu vou empilhar uma terça para formar o acorde. Vou estar tá pegando aqui a nota Dó. Ó, eu tenho a nota Dó aqui, ó. logo na segunda corda, é a nota Si solta e aqui já é o Dó. Beleza? Se eu, como é que eu faço para achar a terça dessa nota? Ó, dó, Ré, Mi. Então para mim ter um acorde, eu preciso da nota Dó, que eu já tenho aqui, e da nota Mi. Então eu tenho a nota Mi aqui ó, na primeira corda, solta. Então se eu toco as duas juntas, ó, eu já começo a formar um acorde. Aqui, no caso, Dó maior, porque a terça é maior. Se você não souber a diferença de terça maior e terça menor, comenta aí no, nos comentários aí que eu explico. Aqui eu tenho uma terça maior e um empilhamento de terças. Aqui, ó, Dó e Mi. Beleza? Vamos descer? Ó. Vou pegar aqui a nota Ré, também na segunda corda. Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Se eu tenho aqui a nota Ré, eu quero empilhar uma terça também nela, eu vou contar, ó. Ré, Mi, Fá. Nesse caso, Fá sustenido, porque é a distância de dois tons. Eu tenho uma terça maior. tá bom Então eu vou pegar e procurar o Fá sustenido aqui também na primeira corda. E aí eu vou tocar os dois juntos, ó. Eu tenho também um empilhamento de terças, já formando o um acorde de Ré maior. Aqui nesse caso só a tônica e a terça, sem a quinta. E aí o violão e o cavaco também tem essa possibilidade de guitarra. de você pegar as formas e andar com elas no braço. Então se eu tenho aqui o Dó, eu tenho aqui o Ré... Eu consigo andar com essa forma na escala cromática e ter todos os outros acordes: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e voltei para o Dó. Tudo com a mesma forma, tá vendo? Ó. Esse exercício é muito bom para você praticar, sempre pensa aqui ó, nas cordas de baixo, nas três cordas de baixo, monta um acorde aqui com dois sons primeiro, tônica e terça, terça maior, e aí depois pensa aqui nas cordas de cima, ó. vou pegar o Dó aqui na quinta corda solta, ó. Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Qual a nota que eu preciso para montar? A terça, Dó, Ré, Mi, então Dó aqui na quinta, Corda, e o Mi logo aqui. Eu também já tenho um Dó maior. Empilhamento de terça com a terça maior. E se eu andar com essa forma aqui: ó, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Tá vendo? Então faz esse exercício aí. Faz aqui depois na terceira corda aqui, ó. Tem o Dó aqui, tem o Mi aqui, e aí vai andando, ó, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, ou então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Fá sustenido, Si. Faz isso com, esses dois, com essas duas notas, esse empilhamento de terça com dois sons, e vai treinando aí. Então, até a próxima aula, se você gostou comenta, se inscreve no canal e curte o vídeo aí, ativa o sininho até a próxima aula, valeu!